Nopa! Então, já se fazem umas semanas desde que eu tava comendo espaguete com uma princesinha do meu lado implorando pra dar pelo menos uma garfada pra ela. Quando eu me deparo com isso? Sim, na é um cara no Minecraft e dentro de um circo. Um circo. E na thumbnail diz que é sem mods. Mas será que isso é só mais um tipo de clickbait? Vem aqui comigo, porque dessa vez o impossível realmente aconteceu. é, pelo menos pra mim, é a primeira vez que isso de círculo no Minecraft não é um clickbait. Até porque antes, ou eles faziam um círculo gigante com blocos que ocupavam um espaço monstruoso pelo mundo, ou tentavam fazer com lobbies do jogo e tal. Mas nunca era um círculo de verdade, porque é um círculo diretamente de um jogo que só tem quadrados é sim bem difícil. Quando recentemente nasce uma nova moda na gringa, que youtubers como Gelé estão decidindo trazer para o nosso país. Fazer círculos no Minecraft. Eu juro que quando eu li pra thumbnail desse vídeo, eu achei sim que era um quickbait. Mas mesmo assim, fui assistir o vídeo e... O que eu vi lá? O cara realmente não tinha baixado mod nenhum. E pra tu que não sabe o que é um mod, são modificações em um jogo que podem ser baixadas. E esse tipo de modificação pode tanto adicionar coisas novas como blocos, novos animais, novos itens e mais que o Minecraft quanto remover ou tirar a possibilidade de que possam ser criados ou gerados naturalmente pelo mundo basicamente, ele pegou quatro blocos de comando e colocou neles uns comandos que iam fazer um sistema em que a máquina conseguisse gerar vários suportes de armadura com um bloco de areia na cabeça e com esse comando ele ia meio que desenhar um círculo com o um suporte de armadura, mas ainda assim ia ficar bem perfeito e bugado mas o cara já tinha uma solução desde o início, que era fazer um comando em que todos os suportes de armadura e olhar para ele. Assim, com ele ficando no meio de todos os blocos de comando, o círculo ia se formar. Depois disso, ele fez um sisteminha para tampar o suporte de armadura como se realmente fosse a só areia lá, o um círculo real. No vídeo, ele teve um certo trabalho que fazer isso porque a areia na cabeça do suporte de armaduras bugava quando ele ia tampar. Mas mesmo assim, no final ficou realmente o que todos nós esperávamos: um círculo perfeito no Minecraft. E bom, eu vou deixar o vídeo do gringo aí na descrição porque caso vocês queiram assistir. Porque esse vídeo eu gravei só pra dar uma explicada, mesmo pra quem não sabe falar inglês e talvez não entenda o vídeo do cara. Então se você quiser fazer o círculo perfeito no seu mundo, passa lá porque ele ensina tudo. E fica muito da hora. E meus bens, peguem esse espaguete e tchau.